Bom, eu sou a Paula Kalim, eu vim é, fazer tratamento com a Sônia Andrade, aqui no Instituto de Hipnose. E é, de início eu vim buscar é, mais a parte profissional, um desenvolvimento de, um, é, de uma organização melhor e alguns problemas que eu tinha, até foi meu pai que indicou, que é o meu chefe, né? O, então, e eu vi que, na verdade, o meu desenvolvimento foi tanto profissional quanto pessoal. Então, é, é, a Sônia conseguiu tratar a minha vida como um todo, então eu achei muito bacana e o meu desenvolvimento foi assim, é, nítido, foi bem legal. É, que nem ela diz, né, entrei uma menina e tô saindo uma mulher. <risos>